E não é que a Bolsa Brasileira respirou um pouquinho aliviada nessa sexta-feira? Pois é, o Ibovespa fechou em alta de 0,76% aos 99.805 pontos. Pena que não foi o suficiente para recuperar as fortes perdas da semana, que acabou terminando em queda de cerca de 4%. E ao que tudo indica, essa alta de hoje está longe de ser considerada uma mudança de humor na economia global, mas sim apenas um ajuste em relação às recentes quedas que tivemos. Então muitos papéis estão começando a ficar baratos. Só cuidado para não ir com muita sede às compras, pois a tendência global é dos investidores ainda estarem avessos a investimentos de risco, como bolsa de valores e especialmente países emergentes como o Brasil. Lembrando que os conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, o desaquecimento da economia global com o início da recessão nos principais países europeus, as indefinições sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia e a possível volta do populismo de esquerda na Argentina ainda devem continuar preocupando os investidores por um bom tempo. Na próxima semana, é bom ficar de olho nas falas do presidente do FED, o Banco Central Norte-Americano, que vem sendo bastante pressionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que poderá dar pistas de que se vai ou não ocorrer um corte na taxa básica de juros norte-americana. No Brasil, o Banco Central irá vender dólares à vista entre os dias 21 e 29 de agosto, o que deve mexer bastante com a taxa de câmbio. Além disso, na segunda-feira teremos a divulgação de mais indicadores de inflação, como o IPC semanal da FIP e o IGPM da FGV, referente aos primeiros 20 dias de agosto. Então, fiquem ligados!